Eu realmente não sei se estamos ao vivo, mas essa live aqui é somente para testar. Tá bom, gente? Eu estou ao vivo, tenho certeza. Obrigado, bots, por acompanhar. Eu quero mandar um beijo para os bots que estão tá me acompanhando nesse momento aqui. Que eu estou tentando aqui. Gente, como é que vê minha página aqui? Eu estou perdido. Vou, ter... Vou precisar de um tutorial aqui bastante legal para mim, porque eu não estou sabendo mexer em nada nessa porra. Vou estar aqui com Roblox. Por que Roblox? Porque eu sou retardado mental. É, como é que veio aqui, ô oh aí? Não sei como é que veio gente, eu não sei Não sei o que tá acontecendo Tá, vai começar, espero que seja vivo na, Eu sou ao vivo na Nino, espero Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo eu Estou com um vídeo aqui na Nino TV Porque não sei também eu Estou testando, eu já falei isso Não está saindo a voz do jogo O barulho do jogo O áudio do jogo, não sei porquê Vamos tentar uma vida. Já vem a outra toda bugadona. Tela telestru se transportando. Desculpa, eu não sei falar direito. Eu, além de eu sei português. Isso, é a porra do computador, sua puta. Puta que pariu. Ela tá vindo. Eu errei, desculpa. Agora fui eu não tava prestando atenção. Eu ainda tô configurando aqui o bagulho da live. Isso, muito bom. Parabéns. Nosso mouse tá muito mauzento. Gente, eu... Eu... eu... Galera, eu já consegui pular aqui, ó Eu não consegui Aqui tem um buraco, será que tem? Existe um computador aqui? Aqui não, não existe um computador Aqui nesse jogo aqui, nesse modo aqui, temos que hackear os computadores para tentar fugir Pronto, só isso, tentar fugir do monstro querendo comer teu cu Mano, só tem nós duas, nós duas? Não sei, mais é porque eu sou menino no jogo, né? Ele sabe porque eu sou retardado mental? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei. Espero que tudo certo. Posso dar tá uma. boss? Ai! Susto! Eu, eu gosto desse labirinto. Sempre tem. Por que a vagabunda está me chamando de miga? Eu não sei o que está acontecendo. Errei. Errei? Não errei? Errei. Gente, eu tinha certeza que eu tinha errado. Não errei, sério? Ah, na hora que é pra errar, não erro. Eu queria errar agora, seu computador filho, da lá, puta. Era pra ter errado, não sei porque era pra ter errado também. Gente, é uma demora do caralho aqui. Eu não sei como é que vê, como eu tô ao vivo aqui. Eu não sei, eu não tô assistindo a minha própria live, eu não sei o que tá acontecendo. Bom, talvez só saiu, porque é muito burra, ninguém quer ser a porra da besta. Pode carregar a página, aqui, página inicial Não, não é a página inicial É louco, olha, olha os top jogos Felizmente nenhum top jogos funciona no meu computador Desculpa Como é que eu faço aqui? O que é isso? Não sei realmente do que tá acontecendo Que porra você tá fazendo Sua puta, enquanto eu tava fora Ah, vai começar outro jogo Não vai dar tempo pra mim configurar as coisas Mal na cabeça Como assim eu errei? Agora que não era pra errar, eu errei Eu vou correr Agora ninguém pode se mexer Esquerda. Ela tá muito bugado aqui, meu Deus que, bo... que boa foi isso Eu não acredito que ela não viu Não é pela mão de Deus, não é possível Mano, essa foi muito boa A bicha tava andando igual um caranguejo A menina tava andando igual um caranguejo Ela não me viu, eu passei na frente dela Ai meu Deus Ah, eu vou sair do jogo eu não tô escutando o barulho do som do jogo. Me pergunte por quê. Me leva, sua puta. Olha pra onde a puta vai me levar. Eu ainda errou o lugar. Ainda <risos> errou A alta tá pulou. corre! Corre! Corre muito! Corre! Agora ela sabe o lugar dos computador. Ela vai ficar recuperando esse lugar. Porque só tem duas pessoas Não tem aqui Também não tem aqui, aqui também não tem não, aqui eu nunca vi Eu nunca vi aqui Aqui ter Nossa, só tem no jogo, puta que pariu O povo não quer saber de jogar Mano, fudeu pra mim Você acha que eu vou conseguir Aqui a 4 computador Em 12 minutos Com o moço atrás de mim Querendo comer meu cu eu não vou conseguir. Tá, vai, vai, eu vou tentar, porque eu sou maluco. Eu queria escutar o som do jogo, mas tudo bem. Ah, não acredito, não apareça aqui, tá bugando. <risos> ela vai vir. Ela vai vir, ela vai vir. <risos> que medo. Ai, que medo. Eu acho que ela tá vindo, Ela tá vindo, tá vindo. Ela sabe Ela sabe Ui, caralho! Corre, corre sua puta! Corre como querer se dar o cu o dia todo! Aqui não tem, aqui não tem! Mas eu tô com muito medo! Eu sei que ela é! Ela tá vindo! Ela é uma puta! Ela é uma puta! Ela é uma puta, eu Ai meu Deus, que medo do caralho Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui ela Eu sei que ela está, ela tá aqui Eu não vou sair daqui Ela tá aqui, ela tá aqui. aqui, não duvida Ela tá aqui Ela tá aqui, <risos> Eu vi, eu vi Eu vi Eu vi <risos> tá, tá, já vai um ó. E tem um computador aqui, mano. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, oh tudo, hein, t t t t t t t t t t t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 Fica ligado, preste atenção No meu cuzão É diferente Eu sou muito inteligente Vamos, Barbie, vamos sair Deixe-me raspar que Kel eu... Vamos, Bobby, vamos sair Tem um computador aqui Meu Deus, salvou minha vida nossa, depois dessa gente, essa aqui é a última a última É de merdas Vamos, Babi Eu quero sair Deixa eu me arrumar Que andando, onde Babi, quero sair Já estou indo, já estou indo Não sei o que está acontecendo Vai, vai, vai, vai Mexa a mão, errei Puta que pariu, meu cu foi aí na boca. Ela tá vindo, ela, ela tá vindo, ela é uma puta velho! ela é uma puta. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, sua puta. Eu Acho que ela tá aqui, ela isso aqui, termina tá logo. Ui, meu Deus, tu tá lascada minha filha, eu vou conseguir fugir.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 Ai, eu tô vendo, eu, eu, eu, eu tô vendo, eu tô eu tô vendo, puta tô O eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu Ela vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu eu eu tô Ela <translatoras> eu <tose> não <of her> eu tô doido Eu doido Ela sabe. Ai, ela tá vindo! Ai, meu Deus, eu vou foda Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Caralho, eu tô tremendo! Gente, boa, vagabunda! Depois de tudo, tá vaca! Ai meu Deus! Ui! <tos> Toma! Que vagabunda! Eu tô muito. Ai meu Deus, eu vou morrer! Ai, que vagabunda! Que vagabunda! <risos> Deixa eu namorar, que é um Deixa eu um minutos, meu cu tá na mão De bunda, eu fui de bunda Meu cu, está tá muito na mão isso eu tô passando mal não sei o que aconteceu. Gente, eu fui muito bom, gente. Fica na história isso. Na história, sua vagabunda. Quem tomou me buscar? Aí ah, aqui a gente pode... Podemos voltar no mapa e vou ver se eu consigo configurar aqui. Deixa eu ver quem é abre Ah, pode ser essa aqui. Esse mapa aqui é bom. Vai começar em 30 minutos eu ainda não consegui configurar aqui. Para de carregar o site. Mano, como é que vem a página inicial onde eu tô fazendo live? Eu ainda não sei. Aí tu me quebra jogo. Me quebra o site. Vou tentar me pesquisar aqui. Retardado mental. Pra que abrir Outra tô... ah, página. vai começar. Tá, tava tá, dessa vez eu consigo, velho. Quatro pessoas, cinco computadorão. Para gente tomar bem no cu bem gostoso, mas eu consegui fazer. Fazer quatro computadores sozinho. Ah não, velho, eu odeio quando entra as pessoas e, e elas saem. Porque aí fica assim computador para três pessoas. O certo é quatro computador para três pessoas, entendeu? Sempre vai ter uma a mais. 5x4 vai ter 5, 5x4 vai ter 5, 5x3 vai ter 4, 5x2 vai ter 3. Eu, eu acho que o cara foi. foi preso. Foi preso ainda não. Ele tá errando o computador muito. Ele tá errando muito. Isso facilita pra nós. Quando ele tá errando, eu vou tentando aqui. Um minuto passou. Três computador, é isso, é isso que eu gosto, time. Se cada um ir num computador, pronto, tudo bom. Vai, eu vou, vou pro... Três computador, comigo vai pra dois. Se alguém tiver com mais computador, vai pra um. Errou o computador? Não acredito. Ah, ele tá na outra casa, tem computador na outra casa, então é bom pra gente saber. Eu já sei onde tá esse computador. Se eu terminar aqui, eu vou... A gente se acostuma tanto com o mapa que eu já sei onde fica o computador. Geralmente não, não está. Ih, você sabe. Mas quem é. A besta, a fera? É o Duduzinho Gamer. Eu não sei que fosse a Mikael. Eu, eu sei onde está esse computador. É lá em cima, no telhado? É lá em cima no teado, sem tre... Ah, não, não é no teado, não. Eu acho que aqui tem um. Tem, mas já foi pronto. E a besta... Eu vi, eu vi. Errou outro computador aqui! Puta que pariu. A besta saiu, porque sabia que ia perder. É, eu também não sei. Tem um dia que eu ia saber que eu ia perder, eu sair. Ah, mas eu ganho XP. Eu ganho, hackei dois computadores. A gente, aonde veio meu canal? Aqui, eu não sei. Eu tô até agora procurando meu canal aqui, tá muito difícil, viu? Parabéns pra você. É sério que quando eu. Nossa, não acredito. Eu clico em centro live stream, vai pra mesma bosta. Eu clico no, na minha foto, vai pra mesma bosta. Tem um lugar que vai pra minha página inicial pra me ver minha live, por favor, obrigado. Ah, tô com 18%. Se eu for a beça, eu não vou de beça, porque todo mundo, ninguém quer ir também, eu também não vou. De digo... porque, porque essa bosta desse mapa toda hora? Essa bosta desse mapa vai tomar no cu, mesmo mapa toda hora. O fofo não cansa, não desse, desse cara desse mapa. Por isso aqui é vida fácil. Puta que pariu, é o mesmo mapa de novo. Vamos, vai aqui já tem. arriscar aqui ó. Agora vai ter quatro computador. A besta sai, tá vendo? Ninguém quer ir de besta, gente. Ninguém. Mas isso que não deixa puto. depois que é que, que eu vou ser a besta também, é Tô com 22% em ser a besta. Olha como é que fica essa puta. Coloca o um mapa escuro aí. Para de pular em cima de mim, sua puta. Ô, oh, eu sou a menina, eu sou a mental. Eu nem me arrumei Então, como é que vem a live stream aqui, gente, eu não estou entendendo mais nada Olha, vou clicar em live Aí vai para todas as lives online eu ia clicar em live, deveria aparecer a minha mas não aparece Não sei se eu tô ouvindo também eu, tô. eu já estou? olha eu estou? Eu espero que a vez para filha da puta, a pera, não sei. Eu tô perdido aqui já. Aqui não tem computador. Aqui em cima do teatro, deixa eu, a deixa minha eu ver. E também não tem. O cara já encontrou o computador e começa errando. Eu vou, eu vou no celular. Tem um computador, tem dois Eu vou nesse debaixo aqui, de mais Gente, tem dois computadores Fazer minha localização Porque eu não sei Que eu quero dar minha localização Digita sua puta Digita como não se houvesse amanhã Hackeia Aqui é igual o Facebook faz com nós. Eu errei. Não errei, porque. Quando eu falo eu errei, eles não querem que eu, que eu erre. Eu chamei aquela puta pro celeiro, ela não vem. Dois, com, dois no computador. Ah, também só tinha quatro. Eu pensei que tinha cinco, mas não tinha. Olha lá como é que fica a vagabunda. Nem me viu aquela puta. Chega depois. Então, depois. Daqui é o único jogo que eu jogo. Que eu estou jogando no Roblox. Agora eu tô, eu tô de boa, gente. Tô de boa. Não preciso fazer nada. Quando eu tô de boa, não preciso gritar, não preciso fazer mais nada. Foi o boa aqui, ó. Não vi, não vi a besta hoje. Ah não, o cara foi capturado. O cara não, ele tá. Tá e visual mini boy. É o cara. Como nós vamos te ajudar se você ainda não foi capturado? Eu acho que ele vai ser capturado Não foi, acho que ele conseguiu fugir Pronto, terminei o computador Terminei mais um, hackei dois, eu sou mestre de rato. Puta que pariu, me lasquei muito Sai, seu filha da puta! Eu caí! Dá a tomar no cu, velho. Ah, não é camper, não. Vamos, gente, vamos! Que demora da porra é essa aqui pra salvar? Vem os dois ainda, meu Deus! Gente, diga que ele salvou! Mano, eu já sei minha estratégia aqui, ó só um o teado ver ele correr atrás, atrás de mim agora Ele tá ali ainda Vou ver aqui que tem computador Não, aqui não tem e Procura hoje meu computador aí que eu vou hackear o computador Não, pera, deixa que eu procuro Puta que pariu Ah, tá aqui o amiguinho Vai vir a gente. Vai pra onde agora, meu Deus? Eu tô com medo. Eu vou pra outra, vai. Vamos subir aqui, ó. Aqui dá pra subir. Ah, não ganhei subi x, Foi abrir a porta, ela já tá abrindo. Mano, mas vai conseguir fugir todo mundo. Gente, coi, é caralho. Na rua de que porra. Que porra. Oh, essa filha da puta estragou não, eu vou sair sua saída triunfal. eu ele tá vindo, caralho. Ai, começou a emoção a porta, da porta, gente Meu único objetivo agora é abrir a porta Ela não tava nem começando Tinha abrido a porta Começou, o que que eu tô falando? Ela, ele errou o computador pra despistar Pra tentar distrair Mas não deu muito certo Salve amiguinha, seu filho da puta Sai é da nossa amiga Helena Gente, a gente não pode deixar a Helena pra trás Helena é nossa putinha Corre, Helena, corre, Helena Corre muito, Helena, corre Corre, Helena Corre, gente Ela vindo atrás de mim E ela vindo atrás de mim Sobe, Helena Sobe, Helena Sobe, <risos> corre, difícil de... Vou cair ela, dá. Ela tá correndo atrás de muito Ruindo, Helena Corre, corre eu fui gente, desculpa gente, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa Eu tô fazendo o bairro da minha vida Correndo aí né? Gente, agora pra todo mundo fugir agora, velho Vou tentar abrir outro portão aqui Eu não sei onde eu tô Eu não sei Ah, não acredito, ela é no vagabunda. Puta que pariu Isso, isso, isso, corre Tenta correr, ah, aqui já tá aberto Como é que eu ia abrir a porta aqui, já tá aberto Gente, tá, vou esperar eles eu vi, eu vi alguma coisa. Mano, eu tô com muito medo, velho. Eles estão correndo pro lugar errado. Mano, pegaram a Lennon. Ele disse: não fui, ele disse: fuge, não fuja agora. Ele... Ai! Ai! Ai! Eu fiquei uma de peixe, bebê! Eu não acredito, ele me pegou, eu buguei na janela. Ele tá camperando. Ah, tomar no cu. Você vê quando a besta é filha da puta, é quando ele fica camperando. Pelo menos eu não, eu não perco vida se ele ficar aqui. Ele fica meio... Ai, Não, mentira. Mentira, Didi. Mentira, véi! Hum, cara não foi cara Fugiu todo mundo Ah todo mundo fugiu Final feliz gente Final feliz pra todo mundo hein O que? Eu tô me olhando da janela sei que fosse espelho Eu acho que eu vou ser a brisco. Tô com 30%, talvez não Vai ah, nesse mapa Se eu for a besta, pelo menos facilita pra mim Eu vou uma de besta aqui De fera, quer dizer Fera, besta, não sei Nossa, eu caí, por que, gente? Por que, galera? Galera Galera é melhor do que gente, né? Porque eu falo gente pra... Fala... Não sei também Até agora eu não sei como é que vem meu canal aqui Não tem, não sei Vou morrer, não sei onde ver o meu canal, nunca vi um negócio tão difícil assim pra ver o canal Eu clico no encontro do meu canal, ver ir pro meu canal, vai pra, pra minhas informações Por que eu quero ver minhas informações, seu Se filho da puta tá. Eu sou assinante Não sei também gente o que eu tô dizendo, eu, Às vezes eu falo algumas coisas sem assim, sentido assim Aí eu começo a me arrombando é fone pesadão! Oh oh oh oh! Seu pesadão, pegadão! Mentira! Mentira, mentira! Não fode! Não fode! Reza, pai! Reva é Santo Cristo Jesus! É Cristo Cristo Ah, não acredito! Não acredito! Olha a filha da putinha, a do filho da puta! Desculpa, galera! Se ele ficar camperando, eu saio. Eu não vou aceitar isso. Tá? ele vai ficar do outro lado. Se ele ficar camperando, eu saio. Se ele ficar camperando, eu saio. Eu tô falando, tô falando. Vou dar agora 10 segundos. Se não vir me buscar, eu saio. Eu troco de servidor. 10. Aí a Helena saiu. Eu também ia sair também. Mano, eu não vou ser pega agora, porque... Oi, amigo! Ai, tô